E aí gente profunda, todo mundo conhece o chá verde como um acelerador metabólico ou como um chá que mantém a gente mais alerta, né? mais desperto, mais acordado durante o dia. Só que ele tem muitos outros segredos que você desconhece, porque normalmente a gente conhece o que a fitoterapia faz. Agora o que a fitoenergética faz é muito diferente. Toda planta tem um campo de energia. E esse campo de energia da planta é totalmente compatível com o campo de energia humano. Então com isso a planta consegue transferir para o nosso campo de energia desgastado pelos problemas da vida todo dia uma quantidade enorme de super suplemento energético, eu ia misturar suplemento com suprimento, ia dar uma coisa estranha, mas tanto é um suplemento energético quanto um suprimento energético que é capaz de repor a energia que a gente perde quando a gente briga no trânsito, quando a gente discute com a sogra, quando a gente recebe um WhatsApp de uma pessoa inconveniente, quando a gente se envolve em alguma treta ou quando você fica triste por qualquer motivo. Tudo isso faz você perder energia, e esse desgaste no campo energético é o que acaba muitas vezes causando a doença. A fitoenergética encontrou na natureza 118 plantas, entre elas ervas, flores, frutos, semente, caule, raiz, casca. E com tudo isso a gente pode montar tratamentos para repor essa energia que a gente vai perdendo todo dia. Claro, se você perder energia durante um dia ou dois, é normal você se sentir mais cansado, é... Você pode pegar uma gripe, você pode ficar com uma dor de cabeça, com uma indisposição. Agora, imagina uma pessoa que sente raiva por cinco anos. Imagina uma pessoa que carrega uma mágoa por 10 anos. Imagina alguém que tem um ressentimento porque não conseguiu pedir perdão para alguém ou perdoar alguém há 20 anos. Esse tipo de desgaste energético, ele causa um certo tipo de bloqueio no fluxo de energia do corpo humano, que impede a passagem de energia de qualidade para abastecer os órgãos e para que eles funcionem na vibração que eles precisam funcionar. Então esse desgaste energético diário, acumulado por semanas, meses ou até anos, é que acaba gerando a doença. A doença é um grito de socorro do seu corpo, é um grito de alerta, dizendo que ele não aguenta mais ser tão maltratado, que ele não aguenta mais sentir raiva, medo, dor, tristeza, angústia, preocupação. E aí você pode se perguntar, Patrícia, mas esses são sentimentos humanos. A raiva faz parte da vida humana. A gente costuma confundir aquilo que é comum com algo normal. Então, às vezes, o ser humano normaliza uma coisa que, tá, é comum quando se está em desequilíbrio, mas que normal não é. E não é normal sentir raiva, medo, preocupação, angústia, porque o nosso estado natural, a nossa matriz original é luz, é amor, é equilíbrio, é harmonia. Esse é o nosso estado original. A gente só fica sentindo né, esses sentimentos negativos durante muitos anos, porque nós estamos contaminados pelo ambiente onde a gente vive. Imagina se o ser humano nascesse assim, ó, no meio da natureza, no meio do mato, e ali ele ficasse, sem receber estímulo nenhum da mídia, da sociedade. Como será que esse ser humano reagiria em estado natural, de forma natural. Será que ele sentiria tanto medo, tanta tristeza, tanta dor, tanta raiva, tanta angústia, tanto estresse, tanta preocupação? Ou será que ele viveria mais conectado aos elementos naturais e encontraria dentro do próprio ecossistema onde ele vive a solução para suas dores e para os seus problemas? Então, claro que hoje em dia nem daria para fazer uma experiência dessa, né? Porque é, é óbvio que o ser humano não sobreviveria num ambiente assim. É, mas a gente pode, o tempo inteiro, tentar fazer um, uma conexão com o passado e entender por que será que a indústria farmacêutica teve tanto sucesso né, nas últimas décadas, no último século. Por que será que ela teve uh, um crescimento absurdo que cresce a cada ano? Por que a indústria farmacêutica descobriu um segredo para aliviar o sintoma? E o ser humano só reconhece o sintoma. Então, se está doendo, ele quer que a dor passe. Mas, muitas vezes, o ser humano não para para pensar no que, que causou aquela dor, no que, que causou aquela doença, o que, que causou aquele problema. E o remédio ele não é capaz de fazer isso. Nenhum remédio vai na causa raiz, na causa energética, na causa emocional, na causa mental ou espiritual que gerou a doença. O remédio só funciona quimicamente, na parte né, orgânica, funcional do nosso corpo. E ele anula uma percepção de realidade. Ele vai lá e corta a dor, corta o sintoma de dor. Tá, mas o que é o gerador daquela dor? O que está gerando? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de consciência sempre que a gente for fazer um tratamento, seja com planta, seja com chá. E a fitoenergética, ela funciona porque ela vai na causa, ela vai na raiz, ela vai no X da questão anulando tanto o sintoma, quanto também a causa geradora daquele problema. Porque a fitoenergética nos reconecta com o nosso estado natural. E o nosso estado natural é saúde, ok? Então vamos lá, eu vou falar do chá verde, nosso amigo chá verde. Ele atua no quinto chakra, que é aqui na região da garganta. O quinto chakra é um grande centro de energia do nosso corpo, responsável pela comunicação e também pela realização de metas e de projetos. Muitas pessoas não conseguem linkar, tá, mas o que tem a ver comunicação com realização de projetos? É que a realização de projetos é como colocar as mãos na massa, é como fazer a coisa acontecer, é dar forma a uma ideia. né? Então, é com as mãos que a gente faz. Quando a gente fala a palavra fazer, o verbo fazer, a gente lembra de alguém colocando a mão na massa e fazendo alguma coisa, realizando. E as mãos estão conectadas à região do quinto chakra, porque a extensão do braço, ela conecta as mãos com essa região aqui. Então, por exemplo, a linguagem de sinais, né? A, a linguagem de libras. Quando a pessoa não consegue falar através da boca, ela se comunica como? Com as mãos. Quando uh, a gente tem que colocar alguma coisa em prática, como que a gente faz? A gente usa as mãos. Então, as mãos estão totalmente conectadas à região do quinto chakra, que tem a ver com os sapos que você engole, com os nãos que você não disse, com as coisas que você não falou, com as coisas que você falou demais e não deveria ter falado. Então, tudo isso gera desequilíbrio nessa região. E o chá verde é capaz de repor essa energia e equilibrar essa região do quinto chakra. Então, o quinto chakra ele tem algumas propriedades na energética, são muito diferentes da fitoterapia, porque a fitoterapia só atua quimicamente. E a fitoenergética atua nas nossas emoções, pensamentos, sentimentos e na energia espiritual também. Então, o que, que acontece com o chá verde? Ele ajuda a cortar relações com o passado sem sofrer. Então, ele é ótimo para isso. Eu já fui ajudada nesse sentido né, com o chá verde, porque ele ajuda a fazer cortes sem dor. Então, vamos supor que você precise romper um relacionamento, seja um relacionamento de amizade profissional, um relacionamento amoroso, o chá verde, ele ajuda a vencer isso, ele ajuda a fazer isso sem sofrimento. Ele também ajuda a desbloquear a fala, favorece o falar em público e estimula o poder da palavra. Então, se você tem uma palestra para dar e está se sentindo inseguro, se você quer comunicar alguma coisa para alguém e não sabe como, o chá verde vai te ajudar a ter força, energia e boas ideias para comunicar. O chá verde também ajuda a eliminar mágoas do passado. Então, a pessoa que está presa a uma situação do passado, que não está conseguindo né, uh, lidar com essas mágoas, que fica pensando repetitivamente em tudo isso, o chá verde ajuda a curar, ajuda nesse processo de cura. O chá verde também desbloqueia a criança e a alegria interior. Então às vezes a pessoa está deprimida, ela está triste e ela precisa achar motivação, precisa achar motivos para ser feliz de novo. E às vezes é lá na infância, né, na criança interior, que a gente vai buscar a cura dessas feridas e o chá verde ajuda nisso. E ele também ajuda a eliminar problemas circulatórios, né, falando de uma forma mais física. Porque a fala, a comunicação é uma energia que circula dentro da gente. A gente sente aqui na região do cardíaco, a gente pensa e depois a gente fala. Então, pensa, sente e fala. Então, a fala é a união do pensamento com a emoção, com o sentimento. Lembra sempre disso, a fala é a união de duas energias. Pensa, sente e expressa e verbaliza. Então, é uma energia que circula dentro da gente, vem da mente, vem no coração e sai pela garganta através da vibração das cordas vocais. Eu acho o som uma das coisas mais doidas que existem, assim. E, gente, eu sou filósofa, né? Então, deixa esse assunto para lá. Uma, uma hora eu faço um, um vídeo só sobre som, senão a gente vai, já vai entrar em física quântica, teoria das cordas, criação do universo, e esse vídeo vai totalmente para outro lugar. Então, vamos nos, nos concentrar aqui no nosso amigo Chá Verde. Como preparar o chá verde? Você pode fazer um chá como esse aqui. Esse aqui é um chá verde que eu preparei. É uma erva muito fácil de encontrar porque ela é muito popular, né? E, e tem em todas as farmácias de manipulação, tem em vários lugares por aí. É, só tem que ter cuidado quem tem overreacting à cafeína, que é uma coisa que eu tenho, né? Se eu tomo um café, às vezes, de manhã, eu não consigo dormir à noite. Então, eu evito tomar café porque ele afeta muito o meu sono e o chá verde ele tem cafeína, né? então tem que ter cuidado. Ele tem bem menos cafeína que o café, né? então uh, eu procuro tomar de noite, uh, de manhã, início da tarde e nunca à noite para não atrapalhar o sono, mas ele tem, então quem tem reação exagerada à cafeína tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não pode tomar muito chá verde por dia. Mas quem já está acostumado a tomar café, então o chá verde não vai uh, te trazer nenhum problema tá? na hora do sono. Você vai preparar um chazinho, como eu já falei em muitos outros vídeos aqui, uma água quente, deixa o chá em infusão. Quando ele ficar pronto, você precisa fazer um processo de energização, porque a fitoenergética funciona assim, através desse processo. Se você não fizer a energização, hum, você vai ter a fitoterapia do chá verde, que é diferente da fitoenergética. Para a fitoenergética atuar nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, eu preciso fazer um processo de energização, onde a energia da planta vai ficar vitalizada ao ponto né, de tratar os meus chakras. Para isso, você fricciona um pouquinho as mãos, coloca sobre a xícara, e você vai fazer uma oração da sua preferência, você vai cantar um mantra, um hino da sua igreja, você vai rezar um Pai Nosso, você vai fazer o que você quiser, o que faça sentido para você. Você pode cantar um mantra, quem é reikiano pode colocar símbolos de reiki, quem vai no centro espírita pode fazer um passe no chá. Você vai usar de acordo com a sua crença, porque a fitoenergética ela é conectada à natureza. Né? Então, ela é conectada a um negócio maravilhoso chamado natureza que foi criado por Deus. Ela não é conectada a uma religião que foi criada pelo homem. entendeu? A natureza está na Terra desde que a Terra é Terra, desde que o mundo é mundo. Então, ela tem seus próprios códigos. Agora, se você tem uma conexão de fé com alguma religião, se você tem uma conexão de fé com um mantra, se você tem uma conexão de fé com a natureza, você vai usar Aquilo que te conecta a tua fé, porque é a energia da fé que ativa o vegetal, certo? Ai, ah, Patrícia, eu sou ateu e eu não acredito em nada. Faz uma gratidão para a planta que já vai ativar. E você pode usar um mantra também que a gente usa aqui, que é assim, ó. Eu abri meu canal de cura. Você pode falar isso, tá? Se você não quiser falar nada, só pensa nisso e fala. Eu abri meu canal de cura. Pronto. O chá está ativado. Aí você vai beber seu chazinho, normalmente, e vai fazer isso duas vezes por dia durante sete dias. Beleza? Só que tem que preparar o chá na hora, tá? Não pode deixar guardado na geladeira, dentro de uma garrafa, o dia inteiro, porque ele perde essa fitoenergia. Então você prepara o chá, toma, dá um intervalo de no, no mínimo quatro horas, tem que esperar, tá? No mínimo quatro horas. Depois de quatro horas você faz outra xícara e toma. Então, vamos supor, você tomou às 8 da manhã, a partir do meio-dia você pode tomar outra. Você fez a primeira vez duas da tarde, a partir das 18 horas você pode tomar outra. A fitoenergética é incrível. Ela transformou a minha vida há mais de 20 anos que eu não uso medicação, porque não preciso. Né? E eu tomava sete medicações antes de conhecer a fitoenergética e ela transformou já a vida de milhões de pessoas também. Uma das coisas mais incríveis que existem para você se transformar, para você encontrar uma vida que você sabe que existe, mas que você não está conseguindo enxergar agora, né? para virar a chavinha, muitas vezes sair de uma depressão, sair de um relacionamento tóxico, sair de um mundo de convicções, mudar a cabeça, conquistar prosperidade, conquistar uma vida melhor, conquistar seus desejos, seus sonhos. Às vezes, o que precisa é você estar perto de pessoas conectadas. E dia 23 de abril de 2022 vai acontecer o evento de Estrava ao Vivo, em Porto Alegre, onde eu e Bruno né, vamos passar o dia com você. O dia inteiro, com palestras, com muita animação, com abraços, com exercícios, com ativações feitas lá no dia e a gente vai estar tá perto, trocando essa energia. Eu, Bruno Menezes e Luiz Mourão. Então, quero te convidar e vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir seu ingresso. Corre lá porque esses ingressos estão acabando e eu tô com muita vontade de te encontrar ao vivo depois de dois anos e meio sem poder fazer evento ao vivo. Vai ser o primeiro de muitos que a gente vai fazer. e é, nesse primeiro eu acredito que a energia vai estar tá mais concentrada, porque faz dois anos e meio que a gente não faz evento. Então, a gente realmente está com muita vontade né, de estar com você bem perto, bem junto, e vai ser dia 23 de abril. O link está aqui na descrição, é só clicar e se inscrever, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.